você sabia que para uma semente ela apareceu o broto ela passa por uma transformação por debaixo da terra 3.600 vezes e quando nós olhamos para a pessoa que está ao nosso lado às vezes nós queremos exigir perfeição mas nós temos que aprender a plantar a regar e é Deus que vai dar o crescimento como diz o apóstolo Paulo leia Coríntios 1.3 ele disse que Todas as pessoas que fazem alguma coisa para o reino de Deus terá recompensa. Então, plante otimismo, plante palavras boas, palavras de ânimo, palavras que vão dar esperança. Essa é a função de cada um de nós na vida, dentro da igreja ou fora da igreja. Nós temos que ter sempre uma boa palavra, uma palavra de ânimo, de alegria, sem condenar, sem destruir o ânimo do outro porque o mesmo Deus que habita em você que habita em mim habita no nosso próximo eles são de Deus alguns sabem outros não sabem, mas nós devemos regar não desistir de fazer o bem e olhar para o outro como nós gostaríamos de sermos visto porque assim nós vamos aprender a ver como Deus vê o outro fica com Deus